Palavra cantada! Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que quer beber conforto Quero comer, quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo pra esperar a hora Tem que ser aqui, tem que ser agora Agora não, já! Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Aqui tem muito passarinho Acho que eu vi um gatinho Atenção, atenção, todos olhem pra mim, pro meu primeiro passinho. Não tenho tempo pra esperar a hora. Tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não! E ontem de noite, mamãe estava tão chique. Na hora dela sair, beijinho, beijinho. Eu dei o um chili Quero minha mamãe Quero meu papai Quero tudo pra mim Não tenho tempo pra esperar A hora tem que ser Esperar Vamos passear para encontrar. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. uau, uau, uau. Olha, oi, piu Toca minha fralda Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Mamãe tem pão. Mamãe A fralda é pesada Porque eu já enchi Ai, que Papai com a minha fralda que eu fiz xixi, Papai. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Não sei porque. Passa um tempinho eu tô molhado e sempre tem gente querendo me trocar. Porque então vou me tirar da brincadeira se eu já sei.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 já sei que a nova fralda vai molhar outra vez Papai, Papai já, já quer que eu, eu larga, larga.